Deu pra ver que você vai perder, pois tem meu na base. Risponto somente fácil, mano. Tipo um kamikaze Tá ligado que agora, parceiro, cê termina na base? Veio curto, cursinho pronto, eu abalei ele inteiro com só uma frase.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 é o povo. Você falou que abalou com uma frase, pelo contrário, sou MC Nel. Hoje o Prado não tá de boné, mas pelo visto o Prado tá muito chapéu. Oh! É por isso, meu mano, que eu sou verdadeiro. Faço meu rap, cê sabe, meu mano, que esse é o estilo brasileiro. Eu posso ter começado um em último, mas eu vou chegar em primeiro. Prepotência não vai ter o terceiro. O feitiço virando contra o feiticeiro. 3, oh! 2,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 Em toda risada, seu idiota! Cê falou mesmo que o cante veio virar chacota! Claro que não! Cê sabe que eu faço improvisado! Antes eu tava apanhando, hoje eu tô treinando e bem preparado! Falou que o cigarro vai zoar o meu pulmão, na rima cê toma a bala! Sua minha respiração, puxa o ar pro peito, e eu solto rima na sua cara! Daqui a pouquinho meu salário vai valer uma Volvo! Conta os versos, não esquece que é duas, senão vai passar vergonha de novo. Uou! Decorada, eu sou tipo Belchior. Você puxa a rima, joga na minha cara, eu absorvo e mando melhor. Uou!